Olá pessoal, seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vindo aqui no nosso podcast, trazendo alunos nossos aqui, nosso projeto de entrevistar nossos alunos que adquiriram os nossos cursos. A gente tem o MDF, o Módulo das Dores Físicas, nós temos o MAD, o Módulo Avançado das Dores Emocionais, temos aí a Essência do Ser, que é um curso complementar que vem a coroar toda a estrutura dos nossos trabalhos. E dentro dos nossos estudos, é, a gente tem um projeto de entrevistar os nossos alunos que estão aí no campo de batalha, trabalhando, se desenvolvendo, estudando, né? E trazendo aquilo que o cliente viu no curso e a sua transformação. Primeiro a sua transformação pessoal, como ele começou, como conheceu a gente, e depois aquela transformação mais aprofundada com, com clientes, enfim. E hoje nós temos uma convidada muito querida, muito especial, a Dorinha, a Dorinha Campos, nossa aluna, ela está com a gente desde o mês de maio, agora de 2022 ela adquiriu os nossos três cursos e eu quero que vocês recebam a Dorinha, né? vocês que são da turma da Dorinha também, saudade de vocês da turma de maio, quanta gente, e fica o convite para você e meu aluno, minha aluna, para participar também de um podcast para que a gente possa contar a sua história. Então eu quero que vocês recebam com muito carinho, né? muito apreço, a nossa amiga agora, né? a Dorinha Campos, Vê se a Dorinha já está pronta para ela poder participar aqui com a gente. Dorinha, você está por aí já? Olá! Olá <risos> que Quanto alegria. tempo! Quanto ah, uma tempo. alegria minha, com que certeza! Que bom ter você aqui, lembrando você, eu lembro dos nossos alunos, nossos amigos, da sua turma, e que bom, que bacana ter você aqui com a gente, nosso projeto de podcast, de conversar com os alunos e com as alunas que estão com a gente, que gostam do nosso trabalho, e a gente seguir em frente. Então, a ideia nossa aqui é saber um pouco mais de você. Para, na verdade, eu já conheço um pouco você, de todas as suas histórias, né? Mas é importante para os nossos alunos, nossas alunas, nossos amigos, né? Nossas amigas aí, que eles saibam quem são os nossos alunos. Qual o, qual o propósito, né? De você estar, estar aqui no curso. O que te motivou a estar aqui, enfim... Eu quero que você conte para os nossos amigos quem é você e o que te motivou a estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Dorinha. Gratidão, professor. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Gratidão pelo convite também. Sua equipe também é muito maravilhosa. Já se deu bem. <risos> o bem é. com o bem sempre vai bem. Ah, dá, dá, fica muito bom. Fica, é, muito bom. fica, bom demais. Então é o seguinte, eu moro aqui em São Bernardo do Campo, São Paulo. É, meu nome é Dora Alice de Campos Fernandes, hoje uhum. todo mundo me conhece como Dorinha Campos, e eu estava na internet, eu não lembro qual rede social que foi, porque o professor também está em tudo, é uma pessoa bem ativa. <risos> é, ó, aí que fica é. de... Acho um é bom Eu, combinar, eu, não, eu, eu, eu, eu, eu gosto de aproveitar cada insight, cada momento do nosso bate-papo. Então, hum. se de repente eu interromper você, porque é porque com muito carinho para aproveitar o momento. Né? Então, você disse agora, Dorinha, disse agora, que é, me, é viu, é, <risos> me viu aí é, sacaricando pelas redes sociais. Né? Então, fica a dica para você, que é meu aluno, minha aluna, que se a Dorinha me achou nas redes sociais, é por quê? Porque eu publico nas redes sociais. Eu publico no Instagram... Faço meus stories, o Rios aqui no YouTube, que você está assistindo a gente, ou eventualmente numa outra rede social, TikTok também, eu estou por lá também. Quem gosta <risos> você está no TikTok também. Estou no TikTok também, lá com dicas rapidinhas. TikTok é vídeos mais curtinhos ainda. Uhum. Então, a gente está espalhado em todas as redes sociais. E muitas das redes sociais a gente participa aí. E certamente, quando você me achou, talvez a primeira vez eu não estava gastando um centavo para você me achar. Foi numa estratégia. Estava sim, estava sim. a internet é. custa. Ah, alguma coisa custa, outras não custam. Sim, né? sim. De repente você publicar um store, bem publicado, bem produzido, você publica lá e não gasta um centavo, você sabia disso? Sim. Então, diga lá, como você conheceu a gente e como que está o trabalho todo aí? Então... Foi pela, pelas redes sociais, claro. Uhum. Ah, foi a primeira vez também que eu não conhecia. né? Nunca tinha ouvido falar. Já fiz reflexoterapia, tu, assim, reflexologia. Mas uhum. nunca tinha visto um curso assim online. Aí me chamou a atenção, né? Falei, nossa, esse professor tem uma cara de maluquinho, mas ele é do bem. <risos> Como eu disse nas consultorias, né? Falei assim, você me cativou, né? E é um uhum. negócio que fica, né? Exatamente Sim. isso. Aí, na hora, eu comecei a assistir. Eu ia assistir a, a maratona, uma aula, né? Foi o que eu uhum. vi ali, ia começar a maratona, a jornada, né? Uhum. Aí eu assisti a primeira aula e continuei uma sequência, fiz a sequência. Quando é, não você... Conseguiu, se... Não conseguiu parar de assistir. Não consegui te largar mais. Foi pega pelo bichinho da reflexologia. Não é? Então... Aí, o que, que eu fiz, né, quando anunciou o curso, você abriu abrir o curso na segunda, mas aí uhum. você resolveu abrir no domingo. Eu falei, Isso. caramba, eu vou. Ir, já estava preparada para fazer na segunda-feira. Aí eu uhum. falei, vou fazer na segunda, vou ter direito a tudo que, que quem fizer no domingo, tudo. Aí eu já comprei os três. Porque como eu aprendi durante a jornada, é, a jornada como é uma degustação mesmo, né? Uhum. Você vai ali, você vai aprendendo aos pouquinhos, mas para ali, né? Não vamos... Uhum. Com... Começar a atender pessoas só pela jornada. É, porque ali você por tem aí. uma explanação do que vai acontecer. Aí eu comprei os três, porque como eu trabalho com terapias também, eu achei ali que um complementava o outro. E eu não podia ficar não, não. só no primeiro e no segundo. Eu quero tudo, né? Eu quero aprender mesmo. Tá. Quais terapias você trabalha, Dorinha? Eu trabalho com reiki e registros acásticos. Ah. O reiki é legal. O reiki eu o... Eu trabalho com reiki também, eu tenho a formação toda do reiki, né? A área de mestrado e tal. E registros arcásticos. Arcásticos, terapia arcásticos. da alma. Ah, legal. É aquilo que eu comento com vocês, alunos meus e alunas minhas. Eu sempre faço assim, ó. Vocês precisam ter o quê? Cartas na manga, cartas na manga. Sim. Então, a Dorinha, ela agora ela tem o um reiki nossa, uma técnica fantástica, detalhe. Maravilhosa, agradeço, maravilhosa. Eu agradeço demais o reiki, porque se eu estou aqui hoje, neste momento, é por causa do reiki. Você sabia dessa já ou não? Não, não, essa eu não sabia. Não, então vou te contar se você não sabia, ou seja, tem muitas coisas que os alunos não sabem ainda, né? Às vezes o João Paulo fica meio assustado comigo, falou, Roberto, você não me contou <risos> isso ainda, né? É o... Eu... E eu falo, mas não dá para saber tudo de uma vez só. Né? A gente vai entregando... É a gente, não, que... é, a gente não conta tudo, mas vai usando o que a gente aprendeu a vida toda. É, né Tem outras usando, coisas né? que eu faço e... também, mas... Foi o, me foi, o, foi o reiki, né? Foi o reiki que eu encontrei, o reiki, o reiki me encontrou né é, num momento de dor, porque o camarada aqui era muito teimoso, Normalmente era, é assinador. Era, né? Era. <risos> então fica. Para vocês que estão aqui acompanhando a gente e tal, pensa assim: se o professor conseguiu, você também consegue. Tá? Se você está num momento difícil hoje, se a sua vida, por N motivos, profissional, pessoal, enfim, está um, tá virada do avesso, é, a minha não estava virada do avesso né? Não estava de todo complicado Mas em alguns aspectos estava travada A minha vida estava travada e não ia para frente E área profissional, sabe? Sempre eu estava ali trabalhando nunca, Nunca estive naquele quadro de desemprego, né? Sempre trabalhando, mas sabe quando a gente quer mais? A gente vê as pessoas tendo mais e eu não tendo mais Poxa, por que ele pode, eu não posso? Por que ele consegue, eu não consigo? Por que ele consegue ter um, uma condição melhor, trocar de carro, um carro melhor, ter uma casa e eu ainda pagando aluguel? E eu não me conformava com isso. E esse não conformar é a mola propulsora. Se você está assim, né, vocês que estão aí acompanhando, assistindo, se você está se sentindo. É... Não é inveja, prestem atenção vocês que estão aqui, eu quero aproveitar e dar algumas dicas para vocês, não é inveja. Aquela inveja doentia, aquela inveja que faz mal, é você olhar para o seu vizinho, que de repente ele trocou de carro, não trocou de carro novo, mas ele pegou um carro melhor e você fica ali, sabe, gorando o cara. Isso é uma inveja que faz mal. Mas aquela... Ah, mas professor, não tem inveja boa. Uma inveja boa, sabe o que que é? É você parabenizar de verdade o seu vizinho, o seu amigo, o seu parente. Conquistou algo, poxa cara, parabéns! Ficar contente com o outro, com a outra, é algo saudável. Isso para mim, eu tenho sinônimo para mim de inveja boa. Ah, mas professor, inveja boa não existe. Então eu tenho isso comigo. E eu para as pessoas, conquistando as coisas, e eu não. Eu falei, eu preciso fazer algo para conquistar as coisas. E aí eu me volto para aquela questão da gente, eu quero algo novo, mas não faço algo novo. Eu quero ter uma condição nova, mas eu não faço algo novo. Não acontece. Se eu quero algo novo, eu preciso buscar algo novo. Então, tudo isso para justificar o reiki na minha vida. Uhum. Eu, eu cansei de sofrer, cansei de não ter as coisas. E aí o reiki, quando eu fui convidado para conhecer o reiki, eu fui, fui contagiado por ele, fui lá na casa, aqui em Sorocaba, né? agradeço até hoje, Centrolístico Pleiades. Centrolístico Pleiades. Até vou pedir para a minha equipe, é, para a gente colocar na descrição do vídeo aqui, é, o registro do Pleiades. Porque foi ele que me trouxe para cá. E isso já tem aí uns 10 anos. Ah, então a sua mudança começou há uns 10 anos? Sim, as coisas não acontecem de um dia para o outro. A gente querer a transformação de uma hora para outra não dá certo. E eu fui me transformando. aí de de... De pessoa a ser atendida lá no espaço, eu comecei a atender. Como? Porque o espaço ele vai formando trabalhadores para o próprio espaço. E aí, quando abriu a primeira turma do reiki, eu fui lá e fiz o primeiro módulo. Quando abriu a segunda turma, né, o segundo módulo, né, porque são módulos até se tornar o um mestre em reiki, eu fui e fiz o segundo módulo. Aí, depois, quando abri o, o, o mestrado, eu fui lá e fiz o curso de mestrado também de Reiki. Ah, você fez o mestrado. Eu não fiz mestrado, não. não. Fiz o mestrado. É. Ó, tô arrepiado. É? Tô arrepiado. Energia Reiki está aqui comigo. Energia Sim. Reiki está aí com você, Dorinha, está aí com a minha equipe e está com todos vocês que estão aí participando junto com a gente. Olha, a entrevistada é você e eu falando de mim. <risos> Quando assim, a gente começa a falar, não para mais, mas é incrível que a partir do momento que você começa a aprender e compartilhar também com as pessoas, que o importante mesmo é isso, né? Você compartilha teu aprendizado, porque a minha intenção de aprender tudo que eu aprendo, né? Eu fiz programa de saúde integral, tem um monte de cor envolvida no meio, mas eu aprendia e deixava para mim. Aí, quando eu fiz um determinado curso, me veio tão forte, por que você está guardando tudo isso com você? Passa para frente, porque eu precisei parar de trabalhar, porque eu sempre trabalhei em empresa multinacional. Aí eu parei para cuidar de filho, depois de neto, e fiquei para trás. Né? Aí eu falei, agora que eu estou livre de estar tá todo mundo bem, né? por que não eu resolver a minha parte agora? né? E nunca é tarde. Eu falei, eu estou com 71 agora, fiz em março. Se eu durar até 100, olha quanto tempo ainda eu tenho. Poxa, tem muito tempo, tem muito tempo. Falei, então, eu vou usar essas técnicas para ajudar e também trabalhar. Porque nós precisamos, tudo é energia, o dinheiro também é energia, né? Dinheiro é energia também. Tem que conciliar tudo. E é por aí, a gente vai indo. E uma eu coisa, comprei os três... É. Uma coisa interessante que você falou, a gente compartilhar o conhecimento que a gente tem, isso é, a gente traz aqui para o YouTube, para as redes sociais, né? para você que está aqui nos assistindo, para você compartilhar aquilo que é bom, se você curte o nosso trabalho. Nossa, o professor fala coisas legais, então compartilha, pega o link da aula aqui, dessa, dessa transmissão que você está assistindo, compartilha com alguém que possa te ajudar, já dei a dica do Reiki. Sim. E aquilo que você falou agora, é, e o pessoal também se inscrever no canal, de repente não está inscrito no canal, se inscreve também, deixa um comentário aqui abaixo, fala o que você está achando do curso. Sim, tem material todos os dias, né? Coloca-se todos é. os dias material nas redes sociais. Ah. Quem não tem condição de comprar, vai assistindo por enquanto uhum. o gratuito, mas vai se aperfeiçoando, porque o gratuito... É, você dá umas pinceladas daquilo que, uhum. apesar que você está fazendo live toda segunda, é praticamente uma aula completa ali, né? Isso, isso. E é assim que a gente vai fazendo, vai compartilhando. Mas o interessante é se aprofundar mais e fazer os cursos, né? Lá você tem mais conhecimento, você tem a plataforma que você entra lá a hora que você quiser, não tem horário nem nada, né? Uhum. Teve dias que eu acordei quatro da manhã, que eu queria terminar algum curso assim, quatro horas eu vinha para cá, pegava meu material, entrava na plataforma e ficava estudando. Quando a gente quer, a gente consegue. Consegue, verdade. Então, bem lembrado você falar disso, porque o, o curso ele é online, né? As aulas todas estão gravadas, estão disponíveis na plataforma da Hotmart, 24 horas por dia, é, por todo o período do, da, da, da aquisição do curso. Né? Os nossos alunos eles têm aí um ano de acesso ao curso, normalmente a gente entrega um ano a mais como bônus, né? Então, todos os alunos acabam tendo aí, no mínimo, dois anos de acesso total ao curso, né? E também as, as atualizações que a gente coloca. Isso é fantástico. Mas conta para mim, Dorinha, a, o, o curso, o quanto ele ajudou você, o quanto ele está ajudando as aulas e tal, na sua transformação, você se vê... É, você já está no processo Como você já falou, que você já vinha Fazendo e tal Mas o quanto o curso ele ajudou você? Nossa, ajuda muito, né, professor? Eu ainda não terminei os cursos que eu é, Porque eu gosto assim Eu começo um e eu me dedico só àquele Eu tenho uhum. alguns aqui na fila E eu comprei em maio Que eu achei que você não ia abrir outra turma esse ano <risos> Mas o que você fez? Você abriu outro em julho. É, Mas tudo bem. Eu, eu comprei em maio e falei assim: não, eu não posso ficar fora disso. Eu vou uhum. colocar na sequência que eu quero fazer e trabalhar com isso também, né? Porque eu achei formidável. É uma forma ali, isso, os pezinhos, ali você mexer nos pés das pessoas, uhum. não tem preço, né? É um aconchego, né? Que a pessoa é um sente aconchego. quando chega até você. Aí tá lá, os três lá. É o MDF o MDF, né? o MDF. Módulo das o... Dores Físicas. O MAD, o, Mad o, módulo o... Avançado das essen... o Módulo Avançado das Dores Emocionais e a Essência do Ser. A Essência é um, do Ser. É um curso mais voltado para a nossa questão da nossa espiritualidade. Né? Sim. Eu falo assim Sim. que a Essência do Ser é como... É, é, um, é, é a liga, sabe? A liga, a coisa que faz as, as peças se juntarem. Sim. Que às vezes você atendendo o seu cliente no... Nos conceitos que a gente tem no MDF, legal, o cliente já fica bem. Aí você começa a implementar no tratamento seu os conceitos que estão no MAD. O cliente já melhora mais ainda, mas você percebe que você pode entregar mais para o seu cliente. Mas, poxa, está faltando alguma coisa. E se faltar alguma coisa, é os conceitos, é os entendimentos que estão lá na essência do ser. Porque é ele que vai fazer, verdadeiramente, a junção, né, de uma parte com outra, né? Ele quer fazer Sim. essa liga, fazer essa cola de uma coisa com a outra. Sim, porque os problemas causados que a pessoa sente agora no agora, são problemas que já vêm. de é... Bem antes, né? Outra é vez, história, até de outras né? vidas, nossa história de vida, pois né? É. E é o importante, então, aí que eu vejo a importância de trabalhar todos os três juntos, né? Você vai partindo uhum. de um para o outro. É aí isso. que eu quero fazer, aliás, eu quero fazer não, eu vou fazer, né, assim, na sequência, e uhum. começar a trabalhar nessa área também, com a reflexologia, eu achei fantástico, e você explica de uma forma assim, tão simples, né, uhum. é, é muito sério isso, porque é uma responsabilidade enorme, você lidar com o emocional das pessoas, você ajudar ela a ficar mais tranquila, mas é de uma forma simples, mas tem que ter a responsabilidade de fazer, corretamente, né? É. Vamos sair atirando para todos os lados, aí, achando que só não o valor é, da consulta né? é o que não vale, não é, não, não é, né? É tem, a experiência. Tem que amar. A gente tem que amar aquilo que a gente faz, tá? Verdadeiramente conectado, né? Ah, falar em estar conectado, posso contar uma novidade para você? Deve. <risos> uma novidade, é uma novidade que já tem 10 dias. Hum. Então não é tão novidade, mas é uma novidade Mas a novidade de hoje hum, dá um, um spoiler Um <risos> spoiler O projeto 365 Ah, o, sim Está participando já? Sim, sim. Isso, lá no, no Telegram né Faz Eu me comprometi com Com vocês Mas eu me comprometi comigo também Primeiro comigo porque para fazer o projeto 365 eu preciso levantar mais cedo, para começar meu dia mais cedo. Então todos os dias estou colocando um áudio novo para vocês, lá no Telegram, né? é um projeto novo, por 365 dias, ou seja, um ano completo. Eu vou trazer para vocês todos os dias um áudio no Telegram. Em falando no Telegram, aqui na descrição do vídeo, né? aqui abaixo, na descrição, tem lá o grupo do Telegram. E aí, clicando lá, você tem acesso a todos os áudios. E o legal do Telegram, sabe o que, que é? Diferentemente do WhatsApp, no Telegram cabe 200 mil pessoas no grupo. No, Tele... no WhatsApp cabe 256. No Telegram é 200 mil que cabe. Então é muita gente. O Telegram cabe... é bom porque você não precisa ficar limpando a página. Ele vai subindo. Isso, é justamente isso. Então, você que entrar no Telegram eventualmente hoje e vai pegar o projeto agora, ah, mas aí os outros áudios que o professor produziu? É só você rodar a telinha que você tem acesso a tudo que já foi criado dentro do Telegram. Então, uhum. você tem as mensagens do passado também. Tem cada dica fantástica. E a dica de hoje do Telegram, eu passei uma dica super, super, super é, de como vocês... Alunos é, se criam uma, uma verdadeira conexão com o seu cliente. Porque eu entendo que dentro do nosso método, dentro da nossa metodologia, nós precisamos criar conexões com o cliente. Eu preciso criar conexão com você, Dorinha, que está aí. né Ele está aqui uhum. conectado pelas ondas da, da internet, mas mais do que isso... Nós estamos conectados com isso aqui. Ó. Você hoje é, gosta daquilo que a gente faz porque a gente se conectou. Sim. Então, quando você, aluno meu, aluna minha, quando você se conecta mentalmente com o seu cliente, os resultados uou, vão lá para cima. Sim. Por isso que eu, né, sem falsa modéstia, colho tantos resultados positivos. E por isso que vocês, alunos e alunas, colhem também tantos resultados positivos. Por quê? Porque vocês estão aprendendo a metodologia. A metodologia do simples, prático e objetivo. E que em tudo disso tem lá as palavrinhas mágicas, né? Que a gente colocou no curso lá, que eu dei uma definição da palavra vida. Você lembra da definição da palavra vida? E também da definição que eu dei lá, eu desmembrei também a palavra amor e dei uma definição para a palavra amor. Então, para mim, vida, o que é vida para mim? Vida é viver intensamente distribuindo amor. Vida para mim é isso. Então, eu procuro no meu dia a dia fazer isso. Eu faço isso não de uma forma forçada. Eu faço isso porque isso está dentro de mim. Existo. É por onde a gente passa, né, professora? É. é por onde passa, você carrega isso junto. Não é simplesmente isso. aqui que nós estamos conversando. Não, é uma coisa é. que já incorporou, né? Isso, está dentro. Tá dentro. E, e aí que eu agradeço, voltando lá para o início do nosso bate-papo, do reiki. Eu me encontro aqui hoje porque o reiki me fez me conhecer, me abrir, me expandir, me fez eu... É, não, eu descobri. Mas foi um. Eu vou balançar a câmera aqui, ó. O rei que fez isso comigo, Roberto. <risos> não, acorda, Roberto, para vida. Você veio para essa vida, para essa existência, para fazer coisas que você não está fazendo ainda. O rei que sabe que sabe aquela historinha do, do semeador das sementes, que deu as sementes para o pessoal plantar, uhum. eu vim para essa existência com um monte de sementes na minha mão, como todos vocês e todas vocês vieram com as suas sementes, para vocês plantarem, semearem, frutificarem. É a historinha da parábola do semeador, né? Uhum. Senão daqui a pouco vai passar o senhor da vinha e vai perguntar Roberto, cadê as sementes que eu te dei? Dó, Senhor Davinha, fiquei com medo, escondi tudo, tá aqui de volta pro Senhor. Servo mau e preguiçoso. <risos> Nós temos que frutificar os nossos dons, os nossos talentos, né? Ou, Senhor Davinha, ou aquela parábola dos talentos, né? O que, que você, meu aluno, que você, minha aluna, tem feito com seus talentos? Então, eu descobri. Nas terapias naturais, os meus talentos. E eu deixei esses talentos se frutificarem. Então, você, Dorinha, tem tantos talentos. E que pois tá é, não é o caso. Eu estava guardando para mim, mas de repente veio muito forte. Solta! Isso. De repente Soda, o rei que. Confia, vai lá. É, é. O rei que passou para mim me chacoalhando. De repente a reflexologia, quando passou para você, né? quando passou esse cara maluco com o pezinho na mão, vem para cá, vem para cá, vem é, para cá. É. Era de novo um chacoalhão de quem? Que o universo, eventualmente, me usou para chacoalhar você. Sim, nada é por acaso, né, professor? Nada, nada, é acaso, acaso. Nada, nada, nada. Nada é por acaso. Então as oportunidades trazendo para o nosso mundo mais material, vamos falar assim, as oportunidades, elas, elas se apresentam para nós de formas diferentes. De formas diferentes. É como tem aquela história também, que estava aquele cara se afogando, né? Está aquele cara se afogando, desceu lá enxurrada lá um pau, uma madeira, né? E ele pedindo um socorro, né? Socorro, Senhor, me ajuda pra mesmo morrer. O Senhor mandou um pau lá para ele grudar no pau e... Não, ele deixou o pau passar e não foi. Aí chegou outra ajuda, chegou outra ajuda. Veio o um helicóptero lá, ele so... Não, ficou com medo de subir lá na... no, no, no socorro do helicóptero, lá, né? No resgate. Por fim, o cara, bal, bal, o cara morreu. Morreu. Aí quando chega lá no alto, lá, né? Cada um entenda como alto, da maneira que queira, né? Senhor, tu me abandonaste. É, me abandonaste, me abandonaste. Mas eu te mandei um pau pra você grudar no pau, pra você poder salvar. Mandei isso, mandei até um helicóptero lá para você, você não grudou na sacola do helicóptero? Aí que eu tenho medo de altura. É, pois é, foi escolha sua. Se não foi para altura, não foi para aquela altura, você vê se chegou aqui agora. Uhum. São as oportunidades. Então, o mundo, o universo nos dá oportunidade a todo instante. E a Dorinha aí está sempre aproveitando, está com esse olho, esse olho vivo, <risos> olha que olhão que ela tem, vivo, querendo mais, querendo mais. Ah, e não sempre. Se, e não se contentando, né? Não é, não se, não é ser um insatisfeito, ser uma, uma insatisfeita. Não, não, é conhecimento. Não se, conhecimento ninguém te tira. Não se acomodando. Fala para mim do conhecimento, Dorinha. Então, conhecimento é tudo, né? Você estudando, sempre aparece uma oportunidade, você tem que estar com a mente aberta e perceber, né? É num livro que você abre, é num filme que você assiste, é numa pessoa que aparece na, nas redes sociais falando algum item. Tem muita coisa que a gente deixa de lado, né? Uhum. Mas tem outras não. Às vezes você passa e fala, opa, tem alguma coisa ali que eu preciso aprender. Ah, e é isso! Sabe o que você me fez lembrar agora? <risos> Ah, então eu vou pedir para a minha equipe agora, tá? Pessoal que está assistindo, aqui na descrição, além do, do, do link lá do projeto 365, sabe o que tem? Eu vou, primeiro eu vou pedir permissão para a Dorinha. Dorinha, posso colocar o seu, o seu contato aqui na descrição? Só pode tudo, professor. Pode. Então eu vou pedir para a equipe, tá? Então o pessoal que está assistindo aí, ó. Aqui na descrição, a Dorinha está fazendo uns projetos muito interessantes e ela tem a rede social dela fazendo alguns trabalhos. Então, Dorinha, o que, que as pessoas podem encontrar se ela clicar no link que eu vou deixar aqui abaixo sobre você? Ah, eu faço de tudo, professor. Eu entrevisto na rua as pessoas. Assim? um senhor. Como assim? Outro dia eu estava passando na rua de comércio aqui próxima, onde eu moro. Tinha um senhor cantando, tocando violão, bem de idade, barbudinho, assim, né? Bem assim, desechadinho. Uhum. Aí eu passei, quando eu tava na esquina, falei, gente, esse homem parece o Gentileza. Já ouviu falar de Gentileza, o profeta Já. Gentileza? Já, aí eu Aí eu voltei. Falei, eu vou dar uma ré e vou voltar. Não, mas tava a pé, né? Falei, virei e uhum. voltei. Sim. Aí cheguei, cheguei lá, comecei a conversar com ele. Aí ele me contou a história dele, tirei umas fotos, aí eu falei assim, eu vou voltar outra hora para te entrevistar, posso? Posso. Falei, posso te jogar nas redes? né? Pode. Então tá bom. Aí voltei lá um outro dia, que não é sempre que ele tá lá tocando, né? Às vezes tá uhum. frio, coisa parecida, ele não desce. Porque ele carrega tudo e ainda ele tem problema para andar, que ele falou que teve paralisia, né? Quando uhum. Aí ele toca aí na rua, mas é uma rua bem movimentada de comércio, né? Tem bastante gente. Uhum. Aí teve um dia eu fui lá, entrevistei ele, falei, ah, vai ser aqui mesmo, e agora? E joguei nas redes ali o que Pix legal. que ele usa ali para as pessoas. Bacana, Aí teve um dia, dia ele falou assim, é? nossa, você... é Ele falou assim, eu vou conseguir almoçar hoje por sua causa. Uau! Conta nossa, pra mim. É, a, aquilo lá para mim... É, porque ele falou assim, ele põe o Pix dele ali ao lado uhum. e coloca assim, será que eu vou almoçar hoje? Uau. Nossa, aquilo bateu... No... Eu estava com fome, porque já, era, já tinha passado na minha hora de almoço, mas bateu forte, né? Aí eu falei, compre o um Marmitex. Ele falou, você salvou meu dia hoje, né, o meu almoço. Aí eu passei lá, entrevistei, tem um amigo meu que faz caricaturas, né? Eu hum. mandei fazer a caricatura dele, enquadrei, levei para ele, tudo, né? E assim, com o Pix que eu coloquei nas redes, ele conseguiu ajuda também. E agora hum. eu sou amiga dele, tanto no Facebook como no WhatsApp, a gente se comunica, né? E ele sempre está colocando coisas lá, agradecendo. Mas o, o que você faz para outra pessoa, é, eu estou fazendo porque é, eu acho que eu tenho que fazer assim, né? Eu uhum. me sinto bem fazendo isso, né? Não Sim. importa o retorno ou não. Mas eu me sinto mais feliz do que a pessoa que eu estou ajudando. Uhum. É. Às vezes você não pode ajudar todo mundo porque tem muita lógico, gente hoje em é situação lógico. difícil, né? Mas o mínimo que você faz, um sorriso, um, uma conversa, ah, isso aí já é, é energia positiva, importante. né? Sim, sim, é você vai espalhando, positiva. né? É com espalhando. isso que a gente trabalha. Sim. É esse estímulo que eu quero deixar para você, Torinha que está que aqui, né? Eterna aluna minha, ó, oh, deixa eu falar uma coisa. Vocês que são meus alunos, Ai, ai, ai, vocês que, são, vocês que são meus alunos, que já concluíram o curso, já estão trabalhando, já estão, já são um reflexologistas podais, né? já são reflexoterapeuta podal, é, eu carinhosamente eu tenho vocês como meus alunos. Né? Eu é, assino que você é um profissional da área, no meu certificado, vai lá, né? Ó, só pra, a respeito didático, né? Certificado do, Cadê o certificado que eu trouxe aqui, ó, certificado do MDF, vai aqui que você é um reflexologista podal, tá? Mas para mim vocês são meus eternos alunos. Aqui o Mad, né? Para quem faz o curso Mad também. Só que no Mad já é reflexoterapeuta podal, que o reflexoterapeuta podal já trabalha mais com as dores emocionais. E aqui da, do, da essência do ser, modelinha, né? até o certificado da Vilma, da minha esposa. Então, eu tenho para com vocês, é, respeitosamente, que vocês são meus eternos alunos. Né? Então, fico muito, muito feliz, muito grato. Mas, Dorinha, vamos falar da, da reflexologia. Você. Sim. É que você está aí, você tem seus projetos, como você falou, você é uma pessoa muito organizada, né? E a época que você adquiriu o curso, você adquiriu o curso porque imaginou que não iria mais abrir inscrições Sim, eu falei assim, profe... não, eu não posso perder, eu falei assim, o professor acho que não vai abrir novamente, né? O... O... A jornada, isso. né? E abrir o curso novamente, uhum. as inscrições, né? Uhum. Eu falei assim, vou já me garantir agora, porque eu não posso perder. Sabe quando você fala, não, isso é para mim, eu não posso perder, né? Legal. Eu fiz a jornada toda e falei, não, os cursos vão ser comprados, uhum. vai ficar aqui, vai ser a sequência do que eu estou fazendo agora, né? Uhum. E é o próximo que agora, que eu vou Isso. começar a fazer. Isso. Mas já me deu, só pela jornada, já me deu um, bastante conhecimento tudo, né? As, as consultorias que eu participei, participei de todas. Gente, o professor é meio maluquinho mesmo que eu falo, ele fez uma, <risos> uma consultoria um dia de quatro horas. <risos> Começa é. às 10, vai até às 2 da tarde. Loucura. Eu falei, gente, ele não vai almoçar. A Vilma chega aí para buzinar no ouvido dele, vamos almoçar. <risos> tem de tudo, um... na... tem Vou de contar... tudo. contar um segredinho para vocês, tá? A Vilma ficou brava comigo aquele dia. Ah, imagino, né, professor? Ficou brava. <risos> é. É. é carinhosa, mas ela... Roberto, ela... bem, precisa... precisa seguir, tem outras coisas para fazer e tal. Mas enquanto está dentro da consultoria, né? É um momento que eu tenho a oportunidade de falar cara a cara com cada aluno, né? É uma sala por consultoria, é uma sala de videoconferência que é um é um bônus que eu entrego dentro do curso. Normalmente eu entrego esse bônus para todas as turmas. A gente vem sistematicamente entregando. Espero na próxima turma que a gente for montar também entregar esta consultoria para o pessoal. Então, é Todo, todos os alunos participam, todos eles têm voz ativa e todos eles podem perguntar. E aí, quando faz a pergunta, vocês já viram, né? Eu começo a falar e aí... Porque eu não sei, eu, eu tenho um comichão dentro de mim que eu preciso falar. Né? Às vezes eu posso me alongar um pouco mais, porque eu não sou perfeito, né? Mas cada assunto puxa um outro assunto e aí eu vou entregando mais mais conteúdo, vou entregando mais conhecimento, porque eu, eu tenho uma coisa comigo, eu quero, eu desejo, é, não estou pensando ah, na minha morte, né? mas eu quero deixar um legado, eu quero deixar um legado, sei lá, daqui quantos, sei lá, quantos, quantos anos aí, eu quero deixar um legado, que passou um cara e deixou uma mensagem. Sim. É Gente, o professor responde a pergunta de todo mundo, não deixa um sem resposta, é. não importa e... o tempo, né? É. é, e às vezes uma pergunta, o aluno às vezes faz uma pergunta que a princípio a resposta é simples, poderia responder a pergunta com dois minutos, mas aí a resposta dele, na minha cabeça de terapeuta, Puxa uma outra linha, puxa um outro pensamento. E aí eu vou naquele outro pensamento e dou uma outra dica. E aí, as, é, aí vira as consultorias extremamente é, densas em conteúdo. Ou seja, falando nisso, olha, eu, eu, eu, minha cabeça já se volta. Eu me volto para o projeto 365. O 365 tem uma das aulas, um dos áudios, né? É o Over Delivery. Over Delivery. Não sei se todo mundo sabe o que é um over delivery. O que é um over delivery? É você entregar a mais. Delivery é entrega, né? né? Pegar o iFood, né? um delivery, você vai recebe. É entrega. Delivery é entrega. Over é a mais. É uma entrega a mais. Então, nas consultorias, quando eu fiz aquela consultoria de 4 horas, comecei. você estava naquela consultoria, né? Das 10 da manhã até as 2 da tarde. <risos> quatro horas de consultoria. Lembrando, a consultoria é um bônus, é algo que eu entrego de forma gratuita. A consultoria, quando dura muito, eu tenho que fazer ela terminar o meio-dia, que já seriam duas horas de consultoria, que já é muito tempo. Mas aquela durou quatro horas. Ou seja, é muito over delivery. É muita entrega. Muita uhum. entrega. O projeto... É, e tem no, dentro do, do 365 um áudio que eu falo sobre Over Delivery E eu ensino vocês, meus alunos, a fazerem Over Delivery Então quem está aqui com a gente, aqui, ó, acompanhando Vou pedir para deixar nos comentários Sabe você que está aqui acompanhando com a gente? Escreve nos comentários do, do, aqui do vídeo Você faz Over Delivery? Ai, professor, eu não entendi direito o que é Over Delivery Então eu vou explicar para você o que não é over delivery, para você entender? O que não é over delivery, eu vou falar bem simples, prático e objetivo. O que não é ser over delivery, é ser puxa-saco. O puxa-saco na empresa, ele não faz over delivery. Nem o patrão gosta dele, quanto menos os seus colegas de trabalho. Ah, mas então como que eu vou entregar mais das minhas obrigações, sem ser puxa-saco. Aí você vai ter que ouvir o áudio do 365, que o link está aqui abaixo, para você entrar no Telegram. Tá vendo? Eu puxo um assunto que está lá do outro lado para poder fazer <risos> mais ensinamento, é entregar. Essa faz parte, né, professor? Porque uma pergunta de uma pessoa nas consultorias vai alertar, é uma coisa que o outro estava precisando também, né? Uma coisa Sim. vai puxando a outra. Fora também as amizades que a gente faz, né? Eu tenho muitas pessoas que fizeram as, as consultorias comigo lá na Turma de Maio, que hoje a gente se curte lá no Instagram. Uhum. O trabalho uhum. delas, tudo que elas estão divulgando, né? Tem muita gente já trabalhando, né? Já com uhum. o espaço montado. Está lindo, né? Muito lindo. Tem muita gente já... Cada um vai fazendo da sua forma. Isso. Muita, muitos alunos... É, hum. se, se formam, começa, começa a trabalhar, ter renda extra e tal. Como a Dorinha falou, ela, ela é muito organizada, ela adquiriu o curso lá, porque ela pessoa que não fosse mais abrir inscrições desse ano, aí a gente acabou abrindo inscrições em julho, e aí que bate uma coisa em nós. né? Ah, é óbvio, é o meu trabalho, é o meu sustento, é o meu ganha-pão, é isso que me mantém, e me mantém bem. Poderia abrir turma só no ano que vem? Poderia. Mas é, tem muita gente que não deu para comprar em maio, né? então, fazer o curso, que estava querendo ficar na lista de espera, então, eu acredito que tenha sido essa que, que abriu novamente, né? senão é. ia demorar muito tempo. É, e aí e hoje em pessoas... dia a gente não pode perder tempo, está muito rápido. Né? Sim. E as pessoas que, eventualmente, pudessem ser ajudadas, elas acabam não sendo ajudadas. Então aí eu acabo não semeando. Sim. Na hora que o senhor da vinha passar, Roberto, o que foi que você semeou? Eu vou falar, senhor da vinha, eu fui muito teimoso, demorei para acordar, eu demorei para semear, mas quando eu aprendi que eu preciso semear, eu semeei bastante. Ah, ele vai olhar a minha ficha lá, não sei como que ele faz, né? Mas ele vai olhar a minha ficha lá, ah, é, realmente... Você ficou dormindo no ponto uns 40 anos. Mas depois você acordou. Então, pelo aquilo que você acordou, você está com saldo positivo. Com não Senhor vai te julgar, Davinha. não, professor. Não é. vai te julgar. Sabe quem Tudo é que tem seu julga? tempo. Oh. Tudo sabe tem quem seu é? tempo. Você sabe quem é que nos julga? Você sabe? É aqui, ó. Você é. mesmo. O Senhor da Vinha, para quem não sabe, é a sua consciência. Hum, ah, não tem é. o um homem barbudo lá que vai puxar a ficha? Não tem. Ah, eu pensei que fosse assim. Eu acredito que não é. Quem lhe julga... É a consciência, né? É a consciência. Então, quando eu estiver num outro plano, quem vai me julgar vai ser minha consciência. Ah, e aí vem a analogia do... Olha, eu vou avançar de novo num outro assunto, <risos> né? Que foi assunto também do, do Telegram, da gente tá olhando muito para o retrovisor. Você tem carro, doarinha? Tenho. Tem? Você olha pro para o para-brisa ou para o retrovisor toda hora? Eu olho para frente. Para frente. <risos> Você não fica olhando assim para o retrovisor o tempo todo? Não, só Por quando que não precisa. Não? Só Porque quando não? precisa. Ah! E se ficar o tempo todo assim no retrovisor, o que acontece? Nossa, eu não vou pra frente, né? Não vai pra frente. Vai, vai bater num outro carro, vai atropelar uma pessoa. É isso, a nossa vida é desse jeito. Então, se, se, né? Então, o Roberto aqui, eu não fico me, me culpando pelo meu passado, do, dos meus 40 anos que eu bobiei. 40, Tudo fez parte, 30, né, professor? Né? Tudo fez parte para chegar até aqui. É. Isso. Eu sei que eu perdi muito tempo lá atrás. Perdi muito tempo. Eu sei disso. Tenho essa consciência. Mas não fico me culpando. Eu olho para frente. Uhum. Então, na hora que eu começo a entrar num processo, talvez, de, de calmaria, né, de muito conforto, o que, que eu faço? Eu tenho que achar um novo desafio. E o novo desafio nosso, atual, é o Projeto 365. Então, quem não está participando, participa. que lá tem muitas dicas, muitos ensinamentos. E aí, a Dorinha está aí e ficou com medo que a gente não abrisse novas turmas. E agora ela vai pegar para valer e fazer as aulas Ah, que eu queria chegou. me garantir, né? Eu queria me garantir. Falei, eu não posso ficar uhum. sem isso. É mais então, uma técnica que eu vou ter para a minha profissão, né? E é uma uhum. coisa que me chamou muito a atenção, eu gostei demais, né? E quando uhum. você lida com pessoas que estão tá na mesma energia, né? Tem o mesmo sentimento, que é de ajudar mesmo, né? Uhum. A gente vai em frente e consegue. Você chegou a fazer autoaplicação, aplicação aplicou alguém em casa, como que você fez? Não, só estou só dando, só dando umas diquinhas assim para amigos que perguntam sobre alguma coisa, tipo, ai, o que eu faço? Estou com dor de cabeça, vou tomar um comprimido. Não, pelo amor de Deus, vamos fazer isso. Ah, é? E tem dado resultado? É, tem, tem, nossa, claro que tem. Ah, claro, que legal. a gente compra porque a gente acredita. Ah, que legal. Então você já está fazendo. Você já está dando... Você tá dando uma um pinceladinha, é. Estou dando Sabe uma pinceladinha dá... naquilo Sabe... que eu fiquei... Não muito profundo ainda. Sabe o que você está fazendo? Você está já exercitando um curso que ele está sendo gestacionado ainda. Uhum. Nós Sim. Temos um, temos Sim, um outro tá curso perto. que a gente está preparando, que é o curso da terapia online. Tá aqui do ladinho, ó, para consulta. Legal. A gente tem um, um, um novo módulo, um novo curso que a gente vai estar tá lançando ainda, preparando, né? Esperamos que ainda esse ano, que é o curso para você fazer terapia online. Ou seja, daí onde você está, Dorinha, uhum. você, como uma videochamada assim, você consiga dar uma dica para alguém que tá do outro lado da cidade, do outro lado do mundo. Ó, oh, aperta aqui, aperta ali, aperta aqui, tal, tal, ah, tal. Foi isso, foi isso que eu fiz para uma amiga que mora em Brasília. Ah. Gravei um vídeo para ela como ela deveria agir. Isso. Por isso que eu falei, você está fazendo algo que está sendo gestacionado nos nossos cursos. Sim. A gente vai estruturar um curso para você atender pessoas de modo online. Então, esse atendimento online, você pode fazer eventualmente no começo da cortesias para você se treinar bastante e certamente as pessoas vão ó pagar você por isso eu fiz muitas terapias online muitas muitas muitas é, hoje em dia se... dá para fazer tudo online né é... exigiu né o momento que nós passamos aí de, na pandemia né exigiu que fosse reciclado uhum. tudo que a gente aprendeu até hoje né que legal e aí falando né, em, em escassez e que você falou que foi com medo que a gente não abrisse nova turma tão breve coisa e tal, a gente ab acabou abrindo depois a turma de julho. Na turma de julho entrou aí mais de 500 alunos, Dorinha. Sabia que dessa? Maravilha, não? né? <risos> eu acompanhei. Entraram mais de 500 alunos. Aí eu fico Olha pensando, aí, tá vendo? todo pessoas que já estavam esperando, aguardando a é, vez para fazer, né? Isso. E se a gente não tivesse aberto a turma de julho, né, abrido ou aberto, não sei como a gente fala, a conjugação certa, é, eu não teria ajudado essas 500 pessoas. Sim. Só que aí não são só essas 500 pessoas. Porque essas 500 pessoas, que eu estou acompanhando nas consultorias agora, elas estão atendendo outras pessoas. Se eu vagamente fizer uma continha rápida porque a turma agora, semana que vem, eles vão fazer, vão fazer a última consultoria. Semana que vem será a última consultoria deles. E eles já estão atendendo. Eu vou dizer para você que, em média, cada um já atendeu pelo menos umas 10 pessoas. Olha que lindo. Vamos multiplicar? Vamos. 500 vezes 10, é só colocar um zerinho na frente do 500. Sim. A turma de julho... Anotem aí vocês, ó, prestem atenção nisso. A turma de julho já ajudou pelo menos 5 mil pessoas no alívio de suas dores físicas e emocionais. E o pessoal está precisando tanto ultimamente disso, né? As pessoas estão precisando. E 5 mil pessoas perante o universo de pessoas que sofrem com dores, é isso aqui. ó. É mínimo, é. É mínimo, ou seja, tem muita. Infelizmente, tem muita, muita, muita, muita, muita gente sofrendo com dor Neste exato momento Tem E a tendência é mais, né, professora? As terapias estão aí para ajudar mesmo nessa parte Porque do jeito que anda as coisas Nós vamos ter muitas coisas aí pela frente ainda E tem pergunto... pessoas que precisam de ajuda, Sim. né? Elas não têm estrutura para aguentar é. sozinha. Aí a função do terapeuta uhum. Isso Dá um recadinho para os seus colegas que estão aí. Se acomodar ou ir para o campo de batalha? Vamos para o campo de batalha. Aqui somos tudo guerreiros, gente. Isso. Não dá para parar. Vai ajudar cada <risos> vez mais. Sim, nós, nós viemos aqui para isso. Não é para ficar uhum. parado. Isso aqui tudo é uma lição para a gente. Né? Uhum. Quanto mais pessoas a gente ajudar, melhor. É melhor para nós e para eles também. né? Nós uhum. estamos fazendo a nossa função. E eles estão recebendo, e com isso também compartilhando com outras pessoas o aprendizado. Isso. E aí eu fico pensando, né? A turma de julho já vai terminar as consultorias agora. Você acha que eu devo esperar o ano que vem para abrir uma nova turma, Dorinha? Não, não deve. Mas não, não? mesmo. Quanto mais vou... turmas você abrir, mais chance você vai dar para as pessoas. Porque tem pessoas que não conseguiram em maio, não conseguiram, em julho, porque tá, não está fácil para as pessoas, né? Uhum. Mas elas podem conseguir daqui para frente. Elas estão, os que ficam aí aguardando o um momento de abrir novamente, eles estão esperando condições para poder fazer o curso. Dorinha, e mas eu, eu, tenho, que... eu tenho agora o projeto 365, que eu faço todo dia, Dorinha. Professor, levanta mais. mais cedo, Professor. <risos> Fala pra mas eu, Milma, tava mas eu já estou levantando, eu já estou levantando seis da manhã já, e deitando a. nossa, como que eu faço? Ah, sempre como tem um eu jeitinho, faço? viu? Sempre tem um jeitinho quando a gente quer. É. Dorinha, qual a mensagem que você é, gostaria, que você quer deixar para as pessoas que estão aqui com a gente? Bom, a mensagem eu quero deixar a gente, vamos... Fazer os cursos, vamos procurar conhecimento. Tudo que a gente... Conhecimento, a gente não perde nunca, né? A gente leva para frente e até para depois, né? Então, conhecimento é super importante. É num livro, num filme, num curso que você faz. Os cursos são ótimos, você tem ali todo o material necessário. Tem consultorias, é, tem a equipe toda aí disponível quando você precisa de ajuda. É, alguma dúvida que você tenha, é respondido assim de forma imediata. Então, gente, vamos lá poder ajudar outras pessoas também, que nós viemos aqui para isso, né? Não é para ficar parado, não, independente da idade. Nós temos pessoas que acho que são, tem mais idade, assim, idade, né? Idade é uma uhum. coisa e a cabeça é outra, né? Sim. <risos> bem lembrado, eu assim, bem gente, lembrado. eu não tenho idade, eu tenho vida. Então, vocês, é... fala de novo Para, ah, para parou Parou, parou parou, parou, parou parou, Fala de novo, o que, que você falou, Edorinha? Que eu não tenho idade, eu tenho vida uhum. Enquanto estiver vida A gente tem que estar ativo E fazendo, tentando ajudar o próximo Com toda certeza, né Que uhum. o maior beneficiado Somos nós mesmos Com certeza, uhum. eu digo isso assim <risos> Com toda certeza Joga. E vamos se juntar pessoas do bem aqui, como nós estamos fazendo aqui, batendo um papo aqui. Se a gente deixar, parece que está numa sala de visita, a gente vai batendo papo o dia inteiro. <risos> Só está faltando o um cafezinho. Pois é, mas vai uma aguinha aqui, ó. Vai tchim, uma aguinha, uma aguinha. E, e quanto à reflexologia, Dorinha? O que, que você espera, né? Que você vai agora, você está terminando os cursos que já estavam na frente, agora você vai pegar o curso que está lá você vai fazer o curso e tal, o que, que, você, que você imagina é, atender profissionalmente, atender Sim. fazer trabalho voluntário? Também. É, o, também. O, qual, qual é o seu projeto, Dorinha? Sim, meu projeto é o seguinte, eu pretendo, vamos ver se eu vou conseguir, ah, ah, abrir eu um... <risos> eu vou conseguir, eu um espaço com essas todas as terapias que eu trabalho, né? Ah. e pretendo nesse espaço ensinar pessoas também a fazer a mesma coisa. Que legal. Entendeu? Eu quero ter um projeto assim, eu ter um dia da semana, lógico que eu tenho, vou pensar em mim primeiro, porque é, eu, estando bem, eu posso dar o meu melhor, né? Então, primeiro, hum. eu tenho que pensar em mim. Mas eu quero ter os dias certos, assim, ter um dia para fazer trabalho voluntário, é, para ensinar também, tudo dentro, hum. planejadinho. Planejadinho, já estou pensando nisso. Que legal, que legal. Sucesso total, eu só vejo isso na sua frente. Eu não vejo outra coisa. Não vejo Sim, coisa. a gente, é a gente aprende, procura pessoas que ensinam também que a gente tem afinidade, né? Tem afinidade. Você vê que você tá cara a cara, você vê que a pessoa tá falando a verdade, né? Não, é não adianta vir aqui falar na minha frente, não é assim, é assim, mas eu não tô sentindo isso, né? Eu tenho que sentir As... aqui. Ana Lúcia de Oliveira Lobo comentando quando a pessoa está com dores constantes nas mãos. Pode fazer da reflexo da mesma forma que fazemos nos pés? Sim, né? Vamos falar. A massagem na, no ponto da mão, uma dica rápida, nessa região aqui, tá? Ah, mas a minha mão tá doendo muito. Aí você tem que usar o apalpador, né? Deixa eu pegar um apalpador aqui, ó. Você pega o apalpador e faz os, os esfregaços, né? Você já tá massageando a região da mão, mesmo com a sua mão doendo. Só, o jeito de pegar aqui, ó, sua mão não vai doer fazendo isso. E você já vai aliviar a dor que eventualmente está na sua mão. Simples, prático e objetivo, do jeito que é o curso. Dorinha, adorei falar com você, foi incrível. Também gostei, professor, isso, amei. Né? Isso. Então, a Dorinha está com seus projetos, finalizar o curso, avançar, montar o seu espaço, fazer atendimentos de cortesias, fazer voluntariado e transferir conhecimento para outras pessoas também. Adorinha, adorei falar com você, foi muito especial, e espero que a gente possa ter aí novos encontros futuramente. Com certeza, professor, gratidão pelo convite, gratidão a toda a equipe também, o meu uhum. contato foi mais com o João Paulo, uhum. mas tudo certo, deu tudo certinho, e estamos aí para o que der e vier, uhum. né? Legal, <risos> sempre juntos aí, é sempre acompanhando eu. um ao outro. Maravilha. Pessoal, brigadão, sucesso, um beijo carinhoso a todos e a todas. Compartilhem o vídeo se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu comentário e vamos em frente. Temos muito trabalho a ser feito. Até Sim, mais. o todos. tempo não para. Isso, até mais. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. tchau.